O Pikawal Maluco Distribuição Universal Olha só, vai dar uma foto incrível! Versão brasileira Herbert Richards! Ai! Ui, ai. Ui. Nossa, eu tenho que me barbear! Ei, peraí! Eu não tenho barba! Nossa! É o pica-pau das cavernas de um milhão de anos preso no gelo! Hum! Parabéns, Sr. Pica-pau! Você descobriu o mais antigo ensino ancestral, o pica-pau das cavernas! Essa é a descoberta arqueológica do milênio! Eu vou ser rico e famoso! Oba! Mas como é que eu vou levar-o para o museu, hein? Ei, o que que é isso? Ah. ah não, se esse cara fugir, lá se vai a minha fome e fortuna. Não, não vou te machucar não, eu só tô tentando ajudar. Comida? Ah, tá bom, mas para de estragar o papel de parede, ô oh, doidão. Passagem, por favor! Ah, não, eu não tenho passagem pra você, você vai ter que se esconder! Ai. É uma passagem para um pica-pau viajando só, sozinho! Quer que eu ajude a guardar a bagagem? Ai! Hum. É, eu sempre guardo ela aqui! Oh. Ai. Boa noite, senhor! Agora já chega! Ah! Ih, boa ideia! Vamos arrumar umas roupas e a gente resolve o problema. Uhul. Nada mal. Agora é minha vez. E agora vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Ah! Vamos comer. Tomara que esse sujeito me faça rico. Passagem, por favor. Opa. Shhh. Vamos dar um fora daqui. Vamos dar o fora daqui. Senhor pica mas que surpresa! Pensei que estivesse viajando sozinho. Ah, pois é, esse aqui é meu... meu, é, meu, meu tio. Ah, sim, ele, ah, é um tio! É, de um muito distante. Tem muitos pica-paus agradáveis lá e muito limpos. É. Um charme total. Charme. Eu viajei por todo o mundo e nunca lamberam a minha mão antes, cavalheiro. Posso? Posso? <risos> Todos deveriam conhecer o seu titio. <risos> Chega de galanteios agora, senhor pica-pau. Ah. Agora presta atenção. Ah. Ah. Posso? É, pode. Não consigo ganhar nada. Ah. Chega, tio. Acabou. Ui. Para. Ah. Aí, Ui. Ah, ah, ah. Ganhamos, para. Peraí. Ganhamos. Olha. Ganhamos. Legal. Uh. Maneiro. Ah. Agora nós vamos jantar e ver se se combina. Ah, não tem jeito. Com você tudo é brincadeira, né? Tudo é brincadeira. Tudo é brincadeira. Oh, oh, oh, oh. Sim, eu concordo inteiramente. E você não acha extremamente enfadonho jogar pelas regras o tempo todo? Legal. Tira! Oi. Oi. Oh, você é uma brisa de ar fresco, meu querido pica-pauzinho. Vamos comer uma sobremesa primeiro e jantar depois, seu sabotador social. Seu sabotador social. Vocês ficaram malucos? Já chega! Oh, isso é engraçado. Oh, isso é engraçado. Já chega. A gente vai ser expulso desse trem! Ah! Você! Eu sabia que era encrenca! Ah! Ah! Oh, opa! Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos sair fora, rapaz! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, vambora! Oh, ele quer ficar? Oh, oh, ele é a moeda dessa nossa festa! E fique longe deste trem! Posso ver a sua passagem, Pica-Pau? Oh, oh, oh! Ele está comigo, senhor! Ponha a passagem dele, ponha o jantar, ponha todo esse maldito carro-restaurante na minha conta! Depois limpe esse lugar de uma vez por todas, para que a gente comece tudo outra vez! <risos> <risos> <risos> A sua clava de pica-pau das cavernas será uma grande contribuição para o nosso museu, Sr. Pica-Pau. Puxa, mas só vale isso. Já encontramos muitas dessas clavas em nossas escavações. Se você encontrar um destes, você estará feito para o resto da vida. De velocidade do demônio, montanha. Tio Picapel, você já andou na montanha velocidade do demônio? É, o parque fecha para reparos em três horas. Não se preocupem, crianças. Não há nada nesse parque que fique no meu caminho e que eu não possa resolver. Distribuição Universal. E... Versão brasileira, Herbert Richards. Ih, que legal, não tem fila. Ai, ai. Escuta aqui, meu irmão. Que negócio é esse, hein? Olá, rapazes. Eu sou o Leôncio. estou concorrendo para a insignia do funcionário do mês para colocar bem aqui. <risos> Eu inventei muitos testes para ter certeza de que vocês estão prontos para a montanha de velocidade e de demônio. <risos> o primeiro teste é o lugar. Miguel, só maneiro. Não somos tão altos. Ai! Ai. Assinem aqui para confirmar que vocês sempre sonharam em andar nesse brinquedo. Iniciar aqui dizendo que vocês prometem contar para todos os amigos sobre esse brinquedo. E rubriquem a cada página para indicar que não andarão em nenhum brinquedo. A não ser neste aqui, enquanto estiverem dentro. Vamos lá! Opa, eu ia esquecendo. Ah! Hora do teste psicológico. Fale a primeira coisa que vier às suas cabeças, peixe! Brinquedos! Casa com esporte! Brinquedos velozes! Iogurte! Vamos andar em brinquedos velozes! Vocês passam o seu nessas coisas! Exatamente como eu! Já. Eu vou botar a minha foto aqui, então serei o empregado do mês! Nossa! E crianças, vamos tirar uma foto com o próximo empregado do mês, não é? <risos> e o passarinho? Ah! Ah! Ah! Ah! que Vocês ainda não fizeram o um exame de colesterol! O oh, meu cabeça dói! Você de novo? Entrem no brinquedo um de cada vez. Você é o segundo, você é o terceiro e você é o último. Segundo, terceiro e último? Quem é o primeiro? A segurança vem sempre primeiro. Principalmente com as minhas novas exigências de resistência industrial. Capacete, protetor de boca, colete à prova de balas, óculos de segurança, cadeleiras, ombreiras, proteção UV e as populares luvas de amianto. Tudo isso para ter certeza de que vocês estão seguros. Não é incrível, inofensivo? Saída pelo lado esquerdo e cuidado onde pisam. Vamos sentar esse brinquedo do jeito que a gente fez na montanha-russa do demônio. Olha, o rapaz foi muito divertido, mas se estivéssemos na montanha e um furacão chegasse ao parque, ou então um meteoro, hein? Que ordens em chamas! Ele não tinha pensado nisso! E se houver um terremoto e depois então uma abelhas assassinas? Isso não pode acontecer! Tchupikapau! Bom... Tudo pronto, Tchupikapau! Olá, maravilhosos visitantes! Ah, droga! Gostaria da ajuda de vocês para me recomendar como empregado do Mês da Montanha de Velocidade do Demônio. O quê? Eu não fui o mais cordial de todos os empregados do parque hoje. Ainda não vimos nenhum outro empregado. Vou aceitar isso como um sim. Como foi o meu atendimento? Uh, digamos, uh, na Foguete Celeste. Não tivemos tempo para ir no Foguete Celeste. Graças a você. Hum, talvez no ano que vem. Ah, como foi a experiência de vocês... No... O parque está fechando. Obrigado por vir. Por favor, dirigam com atenção e voltem logo. Você quer a minha recomendação? é, Você merece ser chamado de empregado do mês, porque com você por perto a gente leva um mês para subir em algum brinquedo. Antes que aquela morte estraga prazer, eles não de novo. Ah, Ai, é aqui legal. no mastro! Aqui no mastro! Ah. Ah, ah, ah. ah. ah. ah. O uh. ah, Que madeira! Uh. Opa! Isso ah. ah. foi maneiríssimo! É, foi! Ano que vem a gente volta, legal? É isso é, aí, tio pica É por isso que se deve oh. sempre usar o um cinto de segurança. A sobrinha e o sossego. Distribuição universal. Ah, vai, a mãe É a feira campestre anual. Eu me inscrevi para o concurso do soufflé. Um concurso lá da própria feira. Enquanto eu estiver fora, terá que cuidar da minha sobrinha. O quê? É ruim. Seria interessante rever o parágrafo 3, subseção C21 do seu contrato de aluguel. Ai. Deve servir de babá sempre que necessário ou será expulso. Ih, dei mal. Pela cara, ela é sua parente, né? Ela passou toda semana lendo esse livro pra ganhar a medalha de talento do campo. Tini, Pica-Pau vai lhe ajudar a encontrar a sua habilidade enquanto eu estiver fora. É melhor que não haja nenhum problema, Pica-Pau. Ou pode acreditar, terá problemas. Tchau, tchau! E aí? Já descobriu o seu talento? Não. Se importa de eu assistir televisão enquanto você procura? Não. Se importa se eu tirar uma soneca? Não. Então, tá, então, né? Uh. Ei, o que, que foi? O que, que foi? Cadê? Aonde? Cadê? Uh. Em que o senhor acha que eu sou boa, senhor pica-pau? Em me perturbar. O senhor é bom, senhor Pica-Pau. Talvez possa me mostrar. Oh, oh, eu sou bom em dormir, olha só. O ah, que que é? O meu livro de habilidades no campo diz que pica-paus são bons em trabalhos com madeira. É, eu sou muito bom com madeira. Quando eu não estou dormindo, né? De madeira! Ah, não! Acredite, madeira não é o seu forte! Tudo estudo a parte de dentro das minhas pálpebras, ok? E eu faço o que eu sei fazer melhor. Hum, preciso de um catavento. E não tenho um galo. Hum, mas tenho um pica-pau. Escolho. Perfeito! Colecionar insetos. Esse será o seu talento. Tem certeza? É claro, é um trabalho delicado e silencioso. Agora vai lá e pega os insetos. Depois, estude o que eles fazem. Ai. Oi! Tem algum inseto aí dentro? Oi. Ei, o que você pensa que está fazendo? Nós moramos aqui. Vai acabar machucando alguém, cutucando assim. Estou estudando insetos. O que vocês fazem? <risos> Nós somos formigas. Colhemos comida e comemos. É assim que vivemos. Ah, tá legal. Sem problemas. Líder tango para base Estamos prontos para a operação geladeira. See Eu Genie.